Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley e no vídeo de hoje eu vou tirar as suas dúvidas: se o chá de 17 ervas funciona, se ele é confiável, se você pode tomar ele, é, como tomar e a bula. Então vamos lá: o chá de 17 ervas é um produto que está há mais de 4 anos no mercado, já tem mais de 10 mil mulheres que perderam peso utilizando o chá de 17 ervas ele é um produto que é composto por mais de 17 ervas essenciais selecionadas tá aí no mercado sendo o top 1 mais vendido então eu vou te mostrar aqui rapidamente tá é alguns depoimentos reais de pessoas que tiveram resultado se você quiser ver cada um destes vídeos eu vou deixar o link deste site aqui, oficial é o site do chá de 17 ervas tá ele não é vendido em nenhum outro local e quando você entrar você vai ver aqui os benefícios e tudo mais você vai poder ver esses resultados de pessoas reais tá ok então vamos lá embaixo que eu vou mostrar algo bem bacana para vocês aqui ó vocês podem ver que o produto tem frete grátis para todo o Brasil aqui tem os kits vocês vão escolher então tá aqui ó qual é a composição natural do chá de 17 ervas é 100% natural, ele faz a desintoxicação do seu intestino, diminui o seu apetite, reduz o inchaço e acelera o seu metabolismo para que você emagreça de forma saudável, rápida e definitiva. Não tem contraindicações e nem efeitos colaterais, por ser exclusivamente de ervas naturais, qualquer pessoa pode tomar e aproveitar dos benefícios. Entretanto, se você for gestante ou estiver amamentando ou tem menos de 12 anos não tomo, ou se você tomou algum medicamento controlado ou fez alguma cirurgia dentro de 90 dias, não tomem o chá de 17 ervas antes de consultar o seu médico, porque isso é muito importante e perigoso. Quantos dias uma caixa de chá de 17 ervas dá em média? ela funciona em média de 20 a 25 dias você usando aí uma garrafinha de 40 a 50 é, de 40 a 50 garrafas tá? de infusor que é para você tomar por 5 dias e descansar dois uma garrafinha aí normal para você poder tomar no dia a dia então você vai poder tomar aí é, todos os dias uma média de 15 a 20 dias tá? você tomando ela certinha é, e guardando os sábados e os domingos. Ele só é vendido no site oficial. Olha bem isso daqui. ó. Atenção, em caso de pagamento via boleto, o, a confirmação só vai ocorrer em dentro de três dias. E ele só é vendido através deste site. Então eu vou deixar o link deste site aqui, oficial, tá? que é o site do do, do, do Charlie 17 Herbis. Se você tiver alguma dúvida, quando você entrar aqui, você pode vir aqui nas perguntas frequentes ou clicar em atendimento online e falar direto com um nutricionista. Quantos quilos você vai poder emagrecer? O resultado vai de pessoa para pessoa, mas em poucas semanas você já vai poder ter o resultado. O prazo de entrega é de 5 a 10 dias úteis, é, dependendo de onde você estiver aí no Brasil. Como usar? Como usar? Você vai colocar duas colheres de chá de 17 ervas em 1 um litro de água, deixar ferver de 3 a 5 minutos e depois coar. Depois você deixa esfriar e pode tomar todo dia, todos os dias, tá? É, fazendo daquele jeito, de segunda a sexta e guardando pelo menos o sábado e o domingo. Beleza? Não tome ele com bebida alcoólica, pois isso pode te trazer muitos é, é, resultados que você não vai gostar, ele, ele, ele pode misturar aí com a bebida alcoólica e dar algum problema no seu intestino, então não recomendo que você tome ele é, com bebida alcoólica. Então, se você tem aí dúvidas ainda se o chá de 17 ervas funciona, se ele emagrece, sim, ele emagrece e ele funciona se você tomar ele da maneira correta, tá? Eu vou deixar o link do site oficial para você entrar e conferir todos os esses elementos, todos os benefícios, assistir os vídeos de depoimentos das pessoas que tiveram resultado. Então dê um passo para mudar sua vida hoje, tá? Mude de vida, chega de continuar aí com excesso de peso. E o kit mais vendido é esse, que você vai comprar 3 e vai levar 5, para você poder utilizar ele aí por 5 meses de tratamento e tem uma média aí de 25 a 27 quilos eliminados de gordura. Beleza? Então vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Você pode ver aqui ó, que o site é oficial, todos os direitos reservados. E eu vou deixar esse site aí para você entrar e conferir. Se tiver mais alguma dúvida, pode comentar abaixo, que nós da equipe viemos aqui para te ajudar e responder o seu comentário.